Oi todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para jogar um jogo curiosamente chamado Youtuber's Life, que significa vida de Youtuber. Jogo da série peguei de graça no Amazon Prime. Que agora, de R$ 9,90, vai subir pra R$14,90, assim. Então, eu ainda acho que, que tá bom. É barato, você consegue assistir um monte de coisa, consegue frete grátis, assim. Fui paga pra falar isso. Obviamente, não. Ninguém me patrocina em lugar nenhum. Então, assim, só tô falando que eu acho que vale a pena, porque eu peguei vários jogos e várias coisas, tipo, no LOL de graça. De graça, não. Pagando, mas um valor bem baixo. Então, vamos jogar esse jogo. Tô muito feliz que eu tenho vários jogos baixados assim. De graça, né? Da Amazon Prime. E esse me chamou a atenção. Porque é YouTuber's Life o nome. Youtuber. Eu não sei se posso me considerar youtuber. Será que eu posso me considerar youtuber? Talvez. Posso? Vamos abrir aqui. Youtuber's Life. Oh my god! Vou jogar um joguinho que era tipo isso, mas era no celular e era um clicker. Tinha que ficar clicando no celular para ganhar as coisas. Tem português, gente. Olha só. Bom, vamos lá. Novo jogo, novo jogo. Esse jogo parece antigo, gente! Ai, que é isso? Uma... uma cutscene? Sky High, Super Escola de Heróis? Sou o ULTUBER mais popular. YouTuber. Admito minha própria NETWORK Não entendi. Foi um caminho longo e difícil. Essa é a minha história. O cara ficou famoso no YouTube tem um planeta Terra? Gente, o jogo Youtubers Life tem pra celular também e pelo visto foi lançado em 2016, que a gente tá jogando agora. Então vamos criar nosso, nossa boneca aqui, vai! Bem parecida comigo, o mais parecida possível. Comigo, entendeu? Ah! Meu olho é marrom. Os cílios, por favor. Minha boquinha. Boca de metida. Quero uma roupa, uma coisa preta, porque eu sempre uso preto. Não odiei todas as roupas que tem. tenho. Mas que preto é esse, gente? Que isso? Tênis, né, gente? Por favor. Caraca, ela tá muito feia. Vai, próximo. Estou no tipo de personalidade. Superstar em endinheirado, você é um mestre dos virais, sua meta é fazer cada vez mais vídeos. Hum, hum. Você, você precisa para pelo dinheiro, não. Sociável, você adora conhecer a gente não socializar, fazer novos amizades é seu hobby favorito da lista. Sim, gênio, você não sair pela opinião alheia, não. Baladeiro, não. Sociável, sociável, vai, vai. Você quer falar disso no canal? Jogo, gente, jogo, jogo, jogo. Meu nome. Meu nome. Isabela, o nome do canal. Isa. Porque <risos> o meu nome é canal me fode, né, gente? Desculpa. Ai, tô nervosa. Será que eu vou ser mais flopada ou menos flopada? Comecei a fazer meus primeiros vídeos nessa sala. Eu tinha acabado de me mudar com minha mãe e não tinha muitos amigos por aqui. Vamos dar uma olhada nas primeiras coisas que aprendi. Ah, não. Deu tudo certo no final, né? Porque pela cutscene deu tudo certo no... Ai, que bonitinho esse jogo! Gameplay. Ai, que legal! Meu Deus, não acredito que ele tá mandando configurar. Eu acabei de fazer isso na vida real. Gameplay. Ai, eu terminando o nome do vídeo. Vai, vamos ser bem igual ao meu canal. Primeira vez jogando Meu Deus, que é isso? Crítica engraçada. Ah, entendi. Tempos antes de começar a partida. Comentário técnico: Gravação terminada. Faz edição. Não quero. <risos> Não tô acreditando nesse jogo, aqui. Tem que adicionar título. Suavizar foco. Não, prefiro corrigir cor. Processar. Aceitar. Opa! Opa, vamos bem! Eu tenho que estudar! Ah, é como se você fosse, tipo, uma pessoa novinha, né? Na verdade isso aqui é uma vida normal, parece tipo um The Sims, gente, mas você chama youtuber life, entendeu? Vamos comprar um jogo novo. Quanto de dinheiro eu tenho? 100 Half-Life, League of Giants Não Esse aqui que tem Eu comprei os dois Que fofo! Ai Chegou! Chegou meus jogos novos Tem 168 Novo vídeo de jogo? Half-Life... Não! Vamos jogar Half-Life Fazer um vídeo de gameplay Bora, bora, bora, bora. Half-Life é bom mesmo. Causando polêmica. O que ela tem? 2 e 1. Um. Aí ah, eu tenho que fazer alguma coisa com 1, um, eu acho. Eu acho que é isso. Ah, é isso mesmo. Não acredito que eu entendi. Adicionar título e corrigir cor, porque eu gosto de trabalhar dessa forma. Restado do vídeo. Ah, esse aqui é se o vídeo ficou bom, pelo visto. E ficou. Publicar, vou publicar, gente. Caramba, 300... Eu... Gente, eu sou muito mais flopado na vida real que no jogo, de fato. Melhorar. Tem como melhorar? PC... Que isso, tudo, Jesus. Ah, eu não tenho dinheiro pra nada. E daí? O que eu faço da minha vida agora? Tem uma casa toda pra eu investigar? Estudar. Já fiz meu vídeo, vou estudar agora. Pior que é exatamente assim que funciona a minha vida. <risos> Tô um pouco chocada. Finanças: casa dos seus pais. Nada. Ai, nunca vou sair daqui então. Missões: consiga 500 inscritos, contra um novo jogo. Eu comprei. Gente, eu comprei dois jogos novos. Amigos Feitos, passa nas provas com 5 ou mais. Ah, tem 26 dias. Oh, mas eu comprei dois jogos novos, gente, não vai entendendo. Assista eu jogando, tá? Perfeito. Você subiu de nível. Atingi nível 2. Né? Ah, tá ali. Quanta coisa precisa desse jogo. Ah, eu tô adorando esse jogo, gente. Tipo, Deus. O jogo que eu. O, esse vídeo que eu postei agora. Tá, tá bom, até. Não tô ganhando dinheiro ainda. Tem como melhorar o PC? Vou melhorar. Ah, tem que comprar coisa. O que é isso aqui? Resumo do canal, receita total, não tem nenhum aviso. <risos> aviso, não acredito. Por que, que não tem receita? Modere vídeo para ver os comentários. Como faz? Moderar comentários, o outro não tinha, né? Isso aqui é o quê? Ah, tá. Visualização, inscritos. Ah, tem 82 inscritos, entendi. Boca a boca. Nossa, é muita coisa pra fazer mesmo, né? Eu tenho 50 pontos de carisma. Cartas de início cumprimentar. Ai, agora que cumprimento, gente. Tem como acelerar? Tem. Okay. Sim que eu gosto. Mas eu não tô ganhando dinheiro ainda, né? Cadê os comentários? Half Life é bom. <risos> eu brigando aqui. Deu boa, pelo visto. Ninguém me doou. Melhores comentários. Gameplay de Half-Life 2 estão gerando muito buzz agora. O falando mal da minha qualidade. Que jogo incrível. Faz outro gameplay. Sim! Sim! Alguém, alguém parabenizou a minha edição. Vou fazer mais um jogo de Half-Life. Vai, vai, vai. Half-Life. Gente, eu acho que Half-Life é o jogo original. Ah, mas a média tá caindo já. Então não, então vou fazer o de League of Giants, depois eu faço outro de Half-Life, porque tem que intercalar. lá. League of Giants, meu novo jogo favorito, essa trilha sonora é bem boa também. Cumprimento formal, agora a gente tem! Olha ela jogando ali. Tempo antes de começar a partida. Ó, oh, era um 1 né, que eu mandei, então tem que ser um comentário técnico. Não entendi não. Agora eu me perdi, gente, no negócio que eu tava fazendo antes. Eu me perdi real, mas tudo bem. Deu mais ou menos certo, eu acho. Vou só avisar o foco de uma vez pra ver. Vai. Novo recorde. Ai, mas eu tô muito boa nesse negócio de YouTube. No jogo. Que isso? Ai, susto, gente. Eu sei que amanhã ia me bater já. Eu posso trabalhar fazendo extra bicos? Não, prefiro estudar mesmo. Gente, só vou estudar e fazer YouTube. Não vou trabalhar. Porque trabalhar vai... Perrar o meu youtube, entendeu? comprar um novo jogo resultado é, mas o vídeo vai funcionar lá, né? 205 inscritos caraca, velho comer vou comer enquanto tá enviando, né? Ah, ela vai ali comer mesmo, olha tá enviando o vídeo o que mais que eu posso fazer na minha vida? dormir dorme quando envia o vídeo Bônus de moderação. Pronto para moderar comentários. Ah. Ai, eu joguei esse jogo o dia inteiro agora. Ao invés de fazer a própria canal, da coisa, né? Que coisa, né? Tá dando muito boa, aparentemente. assim. Só que eu tô sem dinheiro, né? Então eu vou fazer mais um jogo de... How... Mais um vídeo de Half-Life. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar. Porque eu comprei dois sem querer. Ó, oh, Half-Life... Ah, não, tá muito baixo Half-Life. Ó, oh, eu vou vender isso aqui. Vou vender também. Eu acho que eu deveria fazer, assim, mais vídeos. Vou fazer mais um vídeo de League of Giants. Vou pegar no hype, tem que ser no hype. Vai, vamos lá. League of Giants. Como ser bom. Como ser bom no League of Giants, gente? Ah, ó, tem um daqui em cima. Sargento, eu não vou brigar com ninguém. Tá. Eu não tô entendendo direito como é que eu coisei as coisas, mas tudo bem. Crítica engraçada. Não, não, deu certo sim. É que eu não tô entendendo direito como é que gruda as coisas. Eu tinha entendido, mas daí agora eu já me perdi no personagem. <risos> que bonitinho isso! Vai, publica logo esse vídeo. Nossa, eu tô acertando um recorde muito rápido. Gostei que não é um jogo tão difícil assim. Eu não um jogo difícil. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Do nosso, do nosso vídeo. Faz outro gameplay. Sim. Eu tenho dinheiro pra comprar outro jogo? Acho que eu tenho. Dorme depois você compra um... Eu tô achando que depois desse último vídeo que a gente fez, não o último, último que tá renderizando, o que tá publicado, acho que a gente chega nos, nos 500 inscritos. Vamos ver qual jogo que tá muito top agora. Ou oh, ele é baratinho! Ai, mas esse aqui, esse aqui, esse é mais legal. Não, vou esperar. Vou esperar pra fazer alguma coisa na minha vida. Como faz amizade? Ai, vai ter um console novo, mas é. Eu... Gente, amigos, Ai, aqui que faz, amiguinha. Minha amiguinha, olha que legal! Que legal, mas é muita coisa mesmo, né, que tem que fazer. Caramba, que jogo complexo! Eu tô achando que tem muita coisa que eu posso descobrir E... Eu não tô descobrindo, entendeu? Ela tá brava comigo? Bom gente, eu sinceramente amei esse jogo Quero ver como é que faz pra conseguir todas essas coisas diferentes aí Precisa de dinheiro, né? Mas acho que pra conseguir dinheiro a gente tem que talvez chegar nos... Uns 500 inscritos, não tenho certeza Olha essa casinha Aqui, ó. Ah, é um apartamento, entendi fofíssimo demais, eu amei. Eu amei, gente, sério. Parece realmente, assim, um desses com esse foco mais de, de YouTube. Ai, eu não sei, eu gostei muito desse jogo. É exatamente um dos estilos que eu adoro, que é simulação. Eu adoro simulação, eu adoro gerenciamento. E esse jogo tem um pouco dos dois, eu adoro. Então, assim, se vocês gostaram, tanto que eu gostei, eu gostaria de continuar fazendo mais vídeos sobre ele. Eu sei que já tem dois, eu vi ali que, que tem o YouTubers Life 2. Mas esse aqui é um, quero, né, chegar no final desse jogo, gostaria muito de chegar no final desse jogo, achei é legal. Então se vocês gostaram deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, comenta aí o que você achou do vídeo e eu espero que a gente tenha uma continuação. Tchau!